Oi pessoal, aqui então é Pucon, Chile, essa linda cidade que fica nas, na, no pé né, do vulcão Vila Rica. Olha só que legal, tem passeios de barco com esse pato gigante, tem pedalinhos, tem praias de areias negras, tem uma vida selvagem muito preservada, os pássaros, a vegetação, tudo é bem preservado né? porque é uma cidade turística, né? então tu vai encontrar gente de todo mundo aí, só querendo curtir a natureza, praticar esportes como é sand... é, snowboard, aí o vulcão. Olha só que coisa mais linda, impressionante. Né? E você pode escalar esse vulcão no verão é fácil, assim é como se fosse um trek. O inverno é mais complicado por causa da neve, mas você é capaz também, olha só esse último trecho ele é mais né? E esse é um vulcão ativo, chegando lá em cima tu pode ver a cratera e a lava dentro É muito emocionante para quem um dia quer dizer que já escalou um vulcão, essa é a sua chance Essa é a praça central da cidade, tá? e olha onde fica o vulcão, muito próximo. Então, para chegar nele, é cerca de 5, 10 minutos de carro, né? Tu já chega é, mais ou menos a ah, uns cinco, 500 metros, que tem uma pista de esqui. E aí tu tem a opção de subir, é, subir a pé, ou subir pelo teleférico, aí estou eu, né? ah, e olha só que visual incrível, então se você for para o Chile, vale a pena ir mais para o sul, que é onde fica a cidade de Vila Rica, e esse vulcão, né? que é o, o vulcão, na verdade a cidade é, é é Pucon, né mas tem também Vila Rica que é do lado e esse vulcão esse se chama Vila Rica mas é essa cidade é sim essa cidade é, é Vila Rica Não, agora me confunde é o vulcão se chama Vila Rica a cidade é Pucon mas eu acho que do lado também tem uma cidadezinha chamada Vila Rica um vilarejo então por isso é o nome tá então eu fiquei num hostel ali, paguei cerca de 20 reais por dia com café da manhã Num beliche assim, compartilhado o quarto e Eles ainda te dão um pisco, é, que é tipo um, uma vodka, uma cachaça deles é, Como welcome drink né, que é um, uma bebida de boas vindas né? E de noite tem bebida noturna também Várias festinhas, baladinha. E tem a praia de areias negras, que eu já mostrei no vídeo anterior ali. E vale a pena. Vale a pena conhecer. Eu desci tudo de ônibus, tá? E, desde a Argentina foi difícil cruzar a cordilheira porque tava nevando e aí o ônibus teve que desviar até bailote Mas isso é bem incomum, né? Também tu pode ir de avião até Santiago e descer de ônibus, né? Até Pocon. Que eu acho que vale mais a pena. Porque tu acaba gastando bastante também no ônibus. Fora que até... Até ali de Porto Alegre, dá umas 48 horas, 36 horas, né? Então se tu for de avião, tu vai ter todo esse tempo pra curtir, né? E às vezes tem umas passagens, tu acha ida e volta por 600, 800 pra Santiago E de ônibus, na época, eu me lembro que eu paguei cerca de 200 reais, só a ida. Então... Acaba não compensando, se só se tu quiser curtir a viagem como eu queria, porque é legal tu ir de ônibus, porque tu vai se. vai conhecendo o ambiente, né? vai se aclimatando, vai conhecendo a cultura, as pessoas que entram, sai descem da rodoviária, nas rodoviárias, né? e vai sentindo aquela. a cultura mesmo. E de avião, não, tu já chega, já pousa no aeroporto a já pega um táxi pro hotel e não tem contato com a cultura, né? As paisagens tu acaba não não vendo a transição, né? Então são diferentes modos de, de fazer turismo, dependendo do que tu busca. Então, aí o pessoal fazendo pedalinho, quer dizer, caiaque. Vem pra alugar aí, não é tão caro não. Tem bastante vento, isso que é ruim. É, essa região aí da Patagônia, chilena, sempre vai ter o um vento sul, assim, vento forte batendo. E sempre vai estar tá lutando contra esse vento. Mas dá pra curtir igual, ó. O pessoal se divertindo aí, tem umas ondinhas, mas não interfere em nada, ó. O pessoal consegue remar, curtir, vale a pena, dá é pra toda a família essa cidade aí, tem esportes pra todas as idades, né, aventuras que tu pode fazer, e, e é bem barato, sabe? Quando eu fui, tava como um terço do preço que tu paga no Brasil as coisas. Então, comprei alguns souvenirs, ah, fiz vários passeios que aqui eu não faria. Olha a altura das montanhas. Aqui, Olha o pessoal bem chileno, típico chileno. Olha só, tem bastante pinheiros, não dá pra ver, porque é clima frio, né, então as plantas se adaptam, tem as folhas pequenas e com pontas, né, pra neve escorrer. Aí o helicóptero. E aí um hotel bem luxuoso, aí é outro, fica na beira dessa praia de, que fica no centro ali. E é uma praia de areias negras, como eu já mostrei no vídeo anterior. É bem legal. Então aí tô eu. Estava calor, dá pra ver. ó Estou de regata. E ali eu tô com um colar de dente tubarão. E ao contrário dos outros que estão com frio, né? Eu não vejo ninguém na água. Aí areia negra, eu estava mostrando. E eu vou dar um mergulho aí vamos molhar vamos esse corpo né? é, A água na verdade é bem fria Mas ela revitaliza assim né? Então toma, entra na água e se diverte Então vale a pena né? Depois de uma festa aí, É bem seguro sabe, então tu pode entrar na água e de madrugada tu pode ir nessa, nessa praia e não corre risco de nada, assim, então, é muito legal assim. é, eu recomendo, aí se tiver alguma dúvida podem botar nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder pra vocês, tá, eu na época eu fui com aquele é o Flecha bus né, peguei um ônibus de Porto Alegre até lá em Santiago e aí depois eu desci com outro ônibus até até Vila Rica e Pucón né. então aí então eu vou pegar um bronzeado agora. né só eu aí tomando bronzeado. Tô meio brancão. Então é bom, né? É um sol que não queima tanto. Mas ele esquenta. Então não tava tão calor, na verdade. Forçando um pouco a barra aí. Só pra mostrar pra vocês que é uma praia, né? Como outra, só que a areia é negra. Então a gente nem nem se dá conta né? que é uma praia mas é, é, só é diferente uma praia de água doce e areias negras a água é do degelo, na verdade do vulcão, né das montanhas nevadas e a areia é também do vulcão, assim, das cinzas da lava que sofreu erosão durante anos e anos então é bem legal, sabe? vale a pena então pessoal vou deixar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e se inscreva aí no canal e no próximo a gente continua